Estou gravando <risos> Deve agora ficar sem computador Ficou a parte de estou gravando, eu não entendeu Tive que começar outra live pra... Porque a voz não tava saindo, agora a voz está saindo tem começar outra, ninguém ainda Vamos esperar Vai começar mentira, vou começar agora Meu Deus, o CR USO. cheguei Game Brum, 2006 Chegou Brotou aqui No, no baile, hein? Então, gente, eu vim falar sobre o desafio em Geneve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 Eu esqueci de fazer a intro, né? Eu já tinha feito, mas eu não fiz mais. Tá vendo? Eu tô com a câmera. Era exclusivo na Twitch, Meu Deus do céu, era exclusivo na Twitch. É que eu tô fazendo isso.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 E é mesmo, vou entrar lá no Discord. Que o bagulho é louco. Abrir o Discord aqui. Heeee hey, hei doitzinho, bem-vindo a mais um vídeo. Agora eu comecei. Agora o bagulho começou. E bicho, gente, travou aqui. Gente, eu também vim aqui hein, pra esse vídeo e me desperdi. Hein? Tá bom? Que eu, eu vou. Eu vou embora, então.. Não, não, mentira. Não, eu não vou embora assim, mas.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 Ferto do Thiago aqui. Cadê o Thiago? Vamos mandar o servidor pro Thiago. Thiago, Thiago, Thiago. Cadê?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 e o de desafio ninja de neve quando eles libera o código do desafio ninja de neve o e o e edita e faz verificações de segurança antes de implementar no clube ping online então trabalhamos em uma mini festa e começaremos a enxergar a enxergar o que? obviamente gostaríamos de dar uma data estimada de quando será lançado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 Senha, Meu tracado, gente Que tava ruim Meu tracado estava muito ruim, gente Vou fazer aquela zoeira, né? Relear é sing aquela zoeira. Agora eu vou entrar aqui no jogo. É inglês, não, gente, português. E o Club Penguin vai fazer HTML, né, gente? Que o Flash Play vai acabar, muito triste. Agora eu vou entrar aqui no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 Primeiramente, vamos aqui. Vai de graça. mal não tá funcionando. Primeiramente, vamos. Espero que tem gente aqui pra jogar. Não tem ninguém pra jogar. Vamos aqui. Aqui vai aparecer uma carta com a tabela de classificação. Eu tenho 85 pontos em dia.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 Meu Deus, gente, por favor, estou fazendo demonstração VEM demônio. Deus. Meu Deus, estúpido, vem, deixa de ser estúpido e vem Tô ao vivo. Alguém vem comigo? Tô ao vivo no YouTube. Tô ao vivo. Ah, espera de imitar agora, né?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 Cheguei em segundo. Valeu, valeu. É, segundo, dez moedas. Tô vivo no YouTube. A vida tá. Meu Deus, o Taborda. Que... Ai meu Deus gente, tá a borda chegou, tá a borda meu um pedaço de lata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 Até o, o Luan tá aqui hoje Deixa não, tem da desafio já, né? Ai, <risos> vamos voando aqui, gente Enganei <risos> porque amo vocês Eu tava editando o título. Ai! Não, mentira. Ih, caiu. Viu, rapaz? Foi foi mexer. Ai! Ai, mentira, Juju. Eu tenho que chegar em segundo porque é o desafio. Mas não soubeu <risos> não Ganhei 20, 20 moedas é 20 pontos, entendeu, gente? <risos> o bagulho é louco Enganei porque eu amo vocês, sabe?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 E eu disse, gente, vocês já voltaram Vocês já voltaram Se vocês querem vídeo de Clube Pin no Brasil Só quando eu voltar Se eu voltar, vai ter vídeo de Clube Pin no Brasil de volta, hein ai meu deus do céu com ele ai para para para por favor ai não aguenta muita pressão pra mim gente minha festa tô doendo ai viu que eu não viu que eu não ai pega pega como é que você amarelo não caiu malena tá de hack hein malena tá de hack caiu caiu malena tá de hack gente malena não tá caindo ai que graça hein? Sai da minha frente, cheguei primeiro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 Vou até cair com o Dudu aqui pra, não, pra ele não passar vergonha sozinho. Tô até caindo aqui com o Dudu pra ele não passar vergonha. gente. Uhum. o bagulho aqui com o Dudu tá louco. Pera, <SILENCIO> meu filho, Luan! Cheguei um pigão, Só porque eu tava ajudando o Dudu. Só o que eu da Davi Game BR chegou uma, mais uma Ai que susto Ai, gente, a gente, é Malena de novo gente A Malena usa hack Quer ver que a Malena não vai cair Sai tá da minha frente Ah que raiva Na frente. Acho como é que o Dudu tá lá na frente? Ah, tá. Que raiva, eu não pegou o Speed. O Dudu vai cair. O Dudu sumiu. Já cai. o Dudu, cheguei primeiro. da caiu. Ah, não. Cheguei. Cheguei em segundo. Tá bom, é feito.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 Eu conheço esse cara Estampa é está em primeiro, gente Que loucura Eu como pessoas Veja, vamos agora experimentar o desafio de janel Vicky, hein Saiu aqui <risos> Aqui uau! Eu cara de jogar Dessa vez <risos> Vamos jogar uma vez Desculpa, gente Tudo pode ganhar Não importa Eu só tenho fogo também, né? que é colocar neve é o que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 Colocou neve, que raiva. Se eu fosse você, eu não colocava neve. <risos> Ai, ah, sai, né, Ai, Dudu, me perdoa, eu tô. Mudou! O Dudu tá esperando o quê, gente? Ai, que raiva, capeta! Eu preciso de fogo. Ai, eu também preciso, OD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 Ricardo Martias Ai, <risos> gente, por que? Olha, tá bom aqui.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 Ah, que agonia. Ai, vim. Vai embora, última. Bora, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah. <risos> Aí pode ganhar, minha filha. Pode Hoje eu tô tão triste que nem... eu não quero nem ganhar. não quero nem ganhar. E que a gente não montou? É... Ah...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 Eu <risos> vou fazer um enxel um <risos> É, Eu tô rindo, não sei porquê. Você... Quem ganhou, gente? Eu perdi no bom gente, mais alguém quer ir antes de eu ir embora Ai, eu adoro o Thiago. Ai, Thiago, gente. O Thiago entrou, gente, Thiago. Beleza aniversário, Thiago.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 É tá difícil, ele tá bom tá? Ah, gente, eu tô sendo humilhado Ah, eu só tenho um fogo não sei o que eu tô pensando aqui Meu Deus, ele vai em bagulho Tá, tá, tá, tá, tá. Toma foguinho na bundinha. <laughs> Eu não quero ir de novo com o Taborda, tá porque eu sei que o tá Taborda vai ganhar Eu tô com medo, alguém me ajuda Perder, ainda sei que eu vou perder Eu vou começar colocando fogo aqui porque o bagulho é louco Eu vou começar colocando água aqui porque o bagulho é louco Ah, não me empurra! Ah, na bundinha, me empurrou! Puxa! Ah, eu tô com medo! Não, gente! Eu tô com medo! Ah.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 Safado colocou água também e querendo me pegar no ponto do vigário. É o quê? Ah, não, gente, eu não, não gente, eu não aceito, eu não aceito. Usar hack. Não é possível.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 Hoje é o aniversário do Thiago, nosso moderador do Clube Pinga Online, Fecha de verdade. Oh, é. é. é. Feliz aniversário. É. É. Eu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 I see me, I'm a mod There's no way you see that I'm a tip what, what, well, uh, I'm a mod <laughs> You just got frozen Gente, cara, são pute-se água, por favor Now hear me, boy It ain't about the coin You think you're the best? Well keep on guessing I'm the top mod here And I'll teach you a lesson uh, uh, uh, I'm making emails Like my last name was Arctic telling fazer uma festa aqui no show as advertised. The came to me, I'm better than you'll ever be. Answer the master questions and help me find the peace. you gotta be kidding me, I got the epic win. wait, the party oh. don't start now, it's when I wanna live. Check it. Yo, you spit pretty nice there, that's nice. Então galera. Yeah, like Tchau, galera. Tchau, galera. Turn chegando rápido o Até o Thiago uh. está aqui porque eu não aguentou. Shout. I'm starting two parades I can hit E.T. for days Now be a good penguin And bring me some EC, okay Don't question my authority Safety it's is my priority. You're in classy And this day glue Your Christian name Come and we'll get you fool. I've got all the tools Been a moderate a master Spending so quick Your head has spin faster Pour in a chat straight to your mother Watch my screens like I was big brother You're watching screens While I'm making cheddar It flows so slow Can't you do better? Three games so rare It's not even fair So take your seat While I wrap to the beat No my VIP badge And the ling-ling necklace E I'll give you Every day for a break This secret will make you flip eu vou fazer uma live no canal, porque outro canal não estou ainda não. Ah mamãe. Now hear me boy, it ain't about the coin. You think you're the best? I keep on guessing. I'm the top mod here, and I'll teach you a lesson. I'm emails, like my last name was Arctic obrigado a todos que participaram viu nessa última live espero que um dia eu volte. É, como eu disse não vai ter vídeo deste mês ligado ao advertise to me aqui